Estamos aqui na Ampla Norte e a maternidade Dona Catarina Cruz, preocupada, claro, com a nossa gestante, está ampliando, atualizando as informações quanto à gestação saudável para um parto seguro. Estamos com a enfermeira e gerente da maternidade, Varela Sescato, que tem essas informações. É, com muito prazer estamos aqui na Ampla Norte em parceria com a CIR. É, gostaríamos de agradecer pelo espaço e oportunidade de estarmos aqui. É, agradecer aos municípios, às secretarias municipais de saúde, os 13 municípios de, que são nossas referências de atendimento ao pré-natal, é, agradecer também os servidores da maternidade, os profissionais de saúde da nossa instituição, e também agradecer a disponibilidade do Ricardo aqui da Ampla Norte, a Ampla Norte em si, por essa oportunidade. Como é que está esse evento? Já estamos já chegando já na, na a parte da manhã, já sendo, vai se estende até as quatro e meia da tarde, mas essa manhã, como é que está esse encontro? Marcio, está maravilhoso, né? nós fizemos um evento é, há dois dias, 19 e 20 de abril, onde a gente fez uma abordagem com os 13 municípios é, que, que têm essa referência como maternidade de atendimento ao pré-natal de baixo risco e alto risco, então hoje, quem está participando ontem e hoje são os coordenador, coordenadores de atenção primária, os enfermeiros, os médicos da do, do ESF, das unidades é, dos municípios, que são os três e municípios do Panalto Norte Catarinense. Uma gestação saudável e um parto seguro. A nossa preocupação é realmente o parto seguro, enquanto maternidade, mas como a gente trabalha em rede, né, a rede de assistência e atendimento a esse público-alvo que é a nossa gestante, então a gente é, teve um projeto na maternidade, teve uma iniciativa de trabalhar para... A, a melhoria e o complemento que é o nosso pré-natal. né? Nós recebemos a nossa paciente pronta. E essa ponte de atendimento para essa gestante até o nascimento é o nosso pré-natal dos municípios. né? Então a gente está trabalhando em rede realmente essa qualidade da assistência. Até alguma preocupação, claro, porque inicia-se uma vida. Sim, é importante. né? É, nós temos o atendimento para o alto risco, nós temos a UTI neonatal e nós temos o atendimento do, de baixo risco. E para nós o importante é ter aquele bebê saudável, aquela mãe saudável, aquela gestante saudável, aquele pré-natal saudável, aquele pré-natal organizado e estruturado pelas unidades de saúde. As mamães futuras que nos ouvem nesse momento, nos acompanham, o que podemos deixar para elas nesse momento essa mensagem? Que nós estamos à disposição das, das gestantes, né, tanto do município de Mafra quanto de outros municípios, estamos à disposição para que elas sejam recebidas com maior humanização, assistência da qualidade, inclusive até a doutora Carla está falando né, com os municípios agora, nesse momento, explanando qual é o atendimento, quais são as patologias que que nós atendemos no alto risco, né? e nós, nós queremos que elas tenham realmente um parto seguro, uma assistência de qualidade, e assim, trabalhando em rede, como já foi mencionado. Começando pela gestação saudável. Sim. A gestação, ela precisa ser saudável. né? Sendo saudável, nós temos a mãe assegurada é, de baixo risco e temos um nascimento saudável. Muito obrigado. Obrigada também e um bom dia a todos. Portanto, essas informações da maternidade dona Catarina Cruz, essa ampliação de informações que está acontecendo aqui na Ampla Norte para uma gestação saudável, parto seguro, essas informações através da enfermeira Marileia Sescato, ela também gerente da maternidade dona Catarina Cruz.